Fala seus doideira, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Obrigado por estarem aqui neste canal assistindo a este vídeo. E hoje vamos falar um pouco de história do Brasil porque é algo muito louco, cara. É um canal pra gente doida, pra gente que fez história doida. E para você que tá assistindo é que é um doido também, não sei porque que você tá aí, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal que tem a ver com a história do Brasil que se chama... Revolução de 24 e Coluna Prestes, Para que que serviu? Porque eu andei vendo alguns vídeos aí na internet e, mano, eu fiquei impressionado, incluindo o vídeo do History Channel, cara. Para que que serviu a Coluna Prestes, meu? Coluna dos Inúte, meu? Os caras não sabiam nada, meu. Se você não entender para que que serviu a Coluna Prestes, hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te falar, sai da escola, porque seu lugar não é na escola, mano. Ou vai fazer outro curso. Entendeu? Tipo assim, ou você manda uma carta pro presidente falando pra ele, presidente, eu quero estudar isso aqui, ó. Eu não quero estudar mais nada que não tenha a ver com isso daqui. Então eu posso só estudar isso aqui sem precisar estudar as outras coisas? É capaz ele mandar até uma proposta do pro Congresso lá e o Congresso, maluco do jeito que é, também aprovar o bagulho deve tá todo mundo inscrito aqui no meu canal, né, velho? Canal com a gente doida, mano. Então vamos lá. Por que eu tô usando aqui uma camisa e uma gravata? Porque eu acho que professor tem que usar camisa e gravata. Eu não sou professor, eu tô só interpretando tá é um papel tipo faz de conta que eu sou um professor eu, se eu fosse um professor eu usaria camisa e gravata certo que eu acho que ia ser mais legal bom então vamos lá saber né meu primeiro lugar velho tamo a luz aí mas você vai conseguir ver tá é aqui ó coluna prestes dá para ler aí? coluna prestes que coisa foi essa velho moleza mano rapidão vou explicar para você aqui ó Aqui a gente tem o mapa do Brasil, certo? É mais ou menos isso aqui, o mapão do Brasil. Aí você tem o que aqui embaixo? No Rio Grande do Sul, você tem Santa Catarina, você tem Paraná, você tem São Paulo, você tem Rio de Janeiro, você tem Mato Grosso do Sul, você tem Mato Grosso. É só nisso aqui que a gente vai se concentrar. Aqui você tem a Argentina e aqui você tem o Paraguai. Beleza, vamos, vamos nos concentrar só nessa parada aqui, mano, que se você não entender isso aqui, velho... Então, como eu falei pra você, sai da escola, mudando de lado... Olha só, no dia 5 de julho de 1924, aconteceu uma revolução em São Paulo, chamada hoje de Revolução Esquecida, Revolta Paulista, Revolta de Isidoro, Revolta de Miguel Costa mais conhecida como revolta tenentista essa revolução aconteceu em são paulo foi a maior batalha bélica em solo urbano de todo o continente americano não existiu além da segunda guerra da primeira guerra mundial outra batalha que tenha destruído mais cidades do que essa que aconteceu em São Paulo, que é a Revolução de 5 de julho de 1924. Teve bombardeio aéreo, teve tanque de guerra, teve armas de última geração importadas da, da Inglaterra, da França, da Holanda e por aí vai. Teve milhares e milhares de mortos, pessoas que tiveram que ser enterradas nos quintais de casa, porque não tinha mais lugar no cemitério. Dos 700 mil habitantes que tinham na capital, 300 mil foram embora. Foi uma, uma loucura total. Só que o governo federal fez o o governo federal mandou todas as tropas desses estados aqui, incluindo Minas Gerais, para esmagarem os revolucionários de São Paulo, beleza? Sem opção, sem força de combate, o que, que os revolucionários de São Paulo tiveram que fazer? Não tinha ir para o litoral, para a praia, certo? Porque, inclusive, a marinha estava cercando todo o litoral. Eles tiveram que ir para o interior, o interior de São Paulo. Foram para o Bauru, foram de trem. Essa história é muito louca, cara. Nossa, aconteceu aquela coisa impressionante. que envol... Se desse um filme, você ia ficar louco com esse filme. Eles foram pro interior do estado de São Paulo. Que que o que exer... as forças governistas fizeram? Continuarem atrás deles. Eles não tinham mais opção. Foram pra onde? Foram pro oeste do Paraná. Aqui no oeste do Paraná, as forças paulistas incluindo o exército e força pública paulista toda então a polícia militar ficaram durante nove meses presta atenção nove meses esperando o levante militar em algum outro estado do brasil teve lá na amazônia Teve um, mas não vingou muito. Teve um outro em Pernambuco aqui, mas também não vingou muito. Então, os revolucionários paulistas estavam, vamos dizer assim, cercados no oeste do Paraná. Esperando um levante em algum outro estado por nove meses, cara. No Rio Grande do Sul, teve um levante. E aí é onde começa a tal da história da coluna Prestes. Vamos apagar isso aqui. Então, mapa do Brasil de novo. Vamos trabalhar só com três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo e o Rio de Janeiro também. Vamos trabalhar com o Rio de Janeiro. Bom, o que aconteceu? A ideia dos revolucionários de 24 era simplesmente começar a Revolução em São Paulo sem que se disparasse um único tiro, fazer uma marcha direta para o Rio de Janeiro para destituir o governo da época de Arthur Bernardes e instituir um novo governo que eles não sabiam ainda qual que era. Beleza? Beleza. Como teve todo aquele lance lá do governo mandar todas as tropas contra os revolucionários de São Paulo, eles só puderam se acantonar aqui no oeste do Paraná. E por lá ficaram durante nove meses, à espera de um relevante num, num outro estado do Brasil. Teve um levante no Rio Grande do Sul. O levante do Rio Grande do Sul levou quatro meses para chegar até o estado do Paraná. Aí é que entra um negócio muito curioso, presta muita atenção nisso. Esse levante do Rio Grande do Sul foi comandado pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Então, o que aconteceu? Essa coluna do Rio Grande do Sul até o Paraná chamava-se coluna Prestes, porque era chefiada pelo então capitão do exército Luiz Carlos Prestes. Isso está claro até aí. Então, mudando de lado, a coluna do Rio Grande do Sul até o Paraná, comandada pelo Prestes, tinha o nome de coluna Prestes. Quando o prece chegou aqui no estado do Paraná, eles não tinham comida, não tinham água, não tinham roupa, não tinham munição, não tinham armamento, estava cheio de mulheres e crianças, eles não tinham condições nenhuma de continuar a marcha que eles levaram quatro meses para fazer do Rio Grande do Sul até o Paraná para encontrar as forças paulistas tá claro até aí o general miguel costa da polícia militar do estado de são paulo revolucionário tinha no seu contingente 800 homens todos da força pública paulista que haviam capturado armas munições roupas e monte de outros utensílios de víveres que se chama para eles poderem sobreviver das tropas legalistas e o miguel costa pegou grande parte desse material que era dele, entregou para os gaúchos e Prestes. Mesmo assim, mesmo já municiados e armados e alimentados, etc. e tal, tanto gaúchos e paulistas não tinham mais escapatória. O que, que eles fizeram? Eles resolveram juntar a tropa de São Paulo, juntaram a tropa de São Paulo mais a tropa do Rio Grande do Sul, formando aí uma coisa chamada Primeira Divisão Revolucionária. Com o comando do General Miguel Costa, que era de São Paulo, e a chefia do Estado Maior, com o Luiz Carlos Prestes, que era do Rio Grande do Sul. Da junção dessas duas tropas aqui, surgiu a Primeira Divisão Revolucionária, conhecida como Coluna Miguel Costa Prestes. E por que como Coluna Miguel Costa Prestes? Porque se somou, se juntou a coluna de São Paulo do Miguel Costa com a coluna do Rio Grande do Sul do Luiz Carlos Prestes. Então, eram duas pessoas, duas pessoas à frente de um exército de 1.500 homens elevadíssimamente armados, municiados, alimentados, etc. E tal, que tinham como objetivo destituir o governo do Rio de Janeiro instituiu tipo um outro governo. Agora, como eles estavam encurralados no Paraná, a única opção que eles tiveram foi invadir o Paraguai para sair no sul de Mato Grosso e aí continuar a marcha através do Brasil. Com qual pretensão? Com a pretensão de manter acesa a chama da Revolução para que outros estados aderissem à marcha e assim se destituísse e desmoralizasse o governo de Arthur Bernardes. Esse foi o único objetivo da coluna Miguel Costa Prestes, como eu prefiro chamar, porque eram os dois os comandantes da, da coluna. Resumindo, as maiores capitais do, do Brasil na época, elas não conheciam nada sobre o interiorzão do Brasil. Tanto é que só em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, havia mapas, né? No restante do, do, das terras brasileiras, nos mapas, estava escrito assim, ó, terras desconhecidas. Porque ninguém sabia o que, que tinha no restante do Brasil. A coluna Miguel Costa Prestes, foi a responsável por registrar, escrever, criar mapas, palmilhar caminhos é, nunca antes palmilhados, para escrever a geografia do país e também a história, e contar coisas para o que as pessoas que moravam nas capitais que elas jamais imaginavam. Coisas como, por exemplo, homens que aravam a terra ainda com um pedacinho de arco de barril, homens que aravam a terra com arado de pau, homens que aravam a terra ainda puxando o arado nas costas famílias em que tinham cinco crianças e só podia sair de casa uma de cada vez porque as outras quatro crianças não tinham roupa para vestir. Homens que eram presos, aprisionados como escravos ainda com correntes etc e tal, propriedades dos senhores de engenho, coisas que eles libertaram, escravos que eles libertaram, roupas que eles alimentaram, deram para roupas que eles vestiam as pessoas comida que eles alimentaram claro que também teve o lado ruim né teve muito fuzilamento teve bom enfim a barbaridade da guerra a coluna miguel costa prestes muitas pessoas pensam que era uma coluna comunista mas é um engano assim grotesco achar isso daí o comunismo só chegou ao conhecimento do prestes depois que a coluna havia se internado terminado na bolívia isso no, já no ano de 1927 então essa coluna que percorreu o brasil pelo nordeste depois terminou na bolívia não tem absolutamente nada de comunista nela eram brasileiros que provaram o valor da raça de um povo que é o povo brasileiro que enfrentaram inúmeras batalhas internas, inclusive. E venceram em 1930, porque essa, essa coluna, essa Revolução de 24, de 5 de julho de 24, só foi terminar em 25 de outubro de 1930, com Getúlio Vargas no poder. Foram seis anos de revolução. Então você imagina isso num filme, cara. É essa a minha questão principal. O Brasil, eu sou brasileiro, com muito orgulho. Tá? Apesar de hoje em dia eu achar que os estados brasileiros devem ser independentes da União, da Federação de Brasília, cada estado deve ter sua própria lei, sua própria autonomia, se ele quiser é, legalizar a arma, que legalize, se quiser legalizar a Maria Juana, que legalize, se quiser legalizar o cassino, que legalize, sem precisar depender de Brasília, certo? essa é a minha opinião hoje dentro de, de tudo que eu estudei sobre a marcha da coluna miguel costa prestes a revolução de 24 e 30 então o brasil tem histórias impressionantes tem personagens incríveis tem animais que fizeram cada coisa assim que é fabulosa espetacular coisa de hollywood coisa de bollywood coisa do cinema da, da inglaterra dos ingleses lá e aqui no brasil a gente não tem uma indústria do cinema que podia ser exportada para o mundo inteiro. Eu já tentei entrar em contato com várias pessoas para a gente produzir um filme a respeito da Revolução de 24, tá? 1924, que terminou em 1930, com Getúlio no poder no estilo quente Tarantino cara ou no estilo Steven Spielberg porque ia ser uma coisa que ia ser exportada para o mundo inteiro ia gerar mil... dezenas ou centenas de empregos e gerar milhões e milhões de dólares para os cofres públicos aí para as pessoas que fizessem o filme etc e tal para provar para você que eu não tô mentindo dá uma olhada nisso Aqui ó, mandaram pra mim já roteiros de filmes, cara Revolução de 24, Coluna Prestes Porquê Grandes Sujeitos da História E também peças de teatro, de professores e professoras Falaram, pô Yuri, por que, que você não faz um filme? Eu falei, mano, eu não consigo nem fazer um vídeo pro YouTube E vou fazer um filme, cara Não tem condição isso daí, entendeu? Então eu precisava aí uma organização internacional Alguém interessado realmente em fazer esse filme Me procura, meu me procura aqui, eu tenho milhares de dados a respeito da coluna Miguel Costa Prestes. Eu sei muita coisa a respeito disso, porque eu estudo isso já tem 20 anos, cara. Eu tenho um livro publicado sobre isso daí, participo de um filme chamado, vou passar o nome do filme aqui para você, São Paulo, cidade aberta, entendeu? Cara, essa história é digna de ir pro cinema, tá? É isso que eu falo pra você. Você que desvaloriza a história da marcha da coluna Miguel Costa Prestes ou primeira divisão revolucionária, ou que ignora a revolução de 1924 em São Paulo, ou que ignora a revolução de 1930, não sabe que o Miguel Costa, por exemplo, comandou sozinho mais de 200 mil soldados em 1930 do Rio Grande do Sul até São Paulo. Você não sabe que quem inventou o lança-chamas foram os brasileiros, cara. O Miguel Costa, o general Miguel Costa, que pediu para dois engenheiros alemães da Primeira Guerra Mundial que estavam foragidos aqui no Brasil para inventar o lança-chamas, esse que é usado nos filmes que a gente vê aí. Você não sabe que o Pentágono mandou e manda até hoje americanos aqui para o Brasil para estudar o percurso da marcha porque foi a melhor tática de guerra e guerrilha do mundo Realizada até hoje. Você não sabe que a retirada dos paulistas de São Paulo em três composições ferroviárias à noite em silêncio, sem ninguém ouvir nada, levando tudo o que eles puderam levar de São Paulo, é estudada nos exércitos do mundo inteiro como a melhor forma de tática de evacuação do mundo. Então, você que não, não sabe nada disso, cara, vai ler meu livro. O link está aí na descrição aí. Vai assistir o nosso filme São Paulo, cidade aberta. Também o link deve estar tá aí na descrição, se não estiver, está lá no meu blog, dá uma olhada lá que você vai ver. E aí você vê o Story Channel chegar e fazer um negócio chamado Coluna dos Inúteis, Inúteis? desvalorizando o brasileiro, desvalorizando a, a nossa raça? Não, eu e Yuri não concordo com isso. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para falar de nós brasileiros, falar, mano, a gente pode ser o povo da zoeira, Certo? O povo do samba, o povo do carnaval, o povo do futebol. Agora nós somos aí o povo das Olimpíadas, detonando aí, detonamos a parte de, de, de países aí. Não brinca com o brasileiro, velho. Não brinca, mano. Porque a gente faz de tudo para não entrar numa guerra, mas também a gente faz de tudo para não sair. A prova disso é o que é a nossa história. Guerra do Paraguai, Força de Paz da ONU, Revolução de 24, 30, 32, 35, 64. A gente, a gente é louco, o Brasil é o país dos, dos malucos, velho. Então eu vou defender o meu povo, cara. Vou defender o meu país, vou defender a minha pátria, vou defender o lugar que eu moro. Vou defender a minha história. E eu peço que você faça o mesmo, entendeu? Vai estudar a história do seu país, cara. Você conhece a história da retirada da Laguna, irmão? Meu, aquilo é a coisa mais doida do mundo. Mundo velho, então é inaceitável que você não conheça a história do seu país e é inaceitável que você fale mal das pessoas brasileiros que tentaram, não importa como, fazer a história do jeito que eles achavam que era certo, porque era um direito deles, era o que eles entendiam naquela época. E também é inadmissível que você fique babando na, na, no ovo dos outros aí, desconsiderando a sua própria história. É como se você falasse mal da sua própria família. Mas se você curte, é o um direito seu também. É um problema teu, não tem nada a ver com isso daí, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou parar por aqui nesse vídeo, tá? Eu acho que ficou super claro o que foi a coluna Miguel Costa Press, para que ela serviu e que ela não foi inútil coisa nenhuma, valeu, Story channel. Qualquer dúvida que você tiver a respeito da, da marcha da coluna, fala comigo, eu te respondo aí nos comentários aí. Tem outros vídeos meus aí a respeito no canal, ou espalhados aí pela internet, e, e vários artigos do meu blog também a respeito disso. Beleza, pessoal? Bom, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Dá um like no vídeo, compartilha com uma só pessoa. Valeu? E lembre-se, é brazuca, é brazuca, mano. Você tá ligado. É ou não é? É? Pessoal, inscreva-se no canal, dê um curtido no vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo.